Olá pessoal, tudo bem? Até agora, no nosso estudo de MOSFET, nós sempre assumimos que o MOSFET ele é construído sobre um substrato tipo P. Logo, eu preciso de tensões positivas para que o meu dispositivo conduza corrente. Nós chamamos esse dispositivo também de NMOS. Mas e se eu quiser fazer um componente complementar? que seja polarizado por tensões negativas, isso seria possível? Imagine agora que eu construí esse dispositivo que é o inverso do NMOS que a gente tem visto até agora. Esse dispositivo, ele vai funcionar quando eu aplicar uma tensão negativa entre a porta e o corpo. Por quê? Ao aplicar essa tensão negativa, eu estou carregando essa placa de elétrons. E ao carregar esse capacitor, eu estou criando um campo elétrico que afugenta os elétrons livres nesta região do substrato. Ou seja, esses elétrons vão migrar para a parte de baixo do substrato e vão deixar lacunas que vão criar um canal de condução entre a fonte e o dreno. Lembrando que para eu criar esse canal de condução com lacunas, eu preciso vencer uma tensão de limiar. Então isso só ocorre quando VGS for menor do que a tensão de limiar VTH. O comportamento deste dispositivo, então, ele é exatamente o inverso do NMOS. Enquanto a tensão for maior do que menos VTH, não há condução de corrente. A partir desse momento, a corrente cresce quadraticamente. Já o comportamento da corrente em função da tensão entre fonte e dreno, também é o inverso do NMOS. Ele estará em saturação quando a tensão for menor do que VGS menos VTH e ele estará em triodo caso contrário, ou seja, a tensão irá crescer quadraticamente até atingir, até que VDS seja igual a VGS menos VTH e conforme eu tornar VDS mais negativo agora, a corrente satura. Então notem, usando o símbolo para um MOSFET do tipo PMOS, nós temos o seguinte circuito de polarização. Enquanto essa fonte tiver uma tensão menor do que menos VTH, eu passo a ter condução. E se VDS for menor do que VGS menos VTH, eu estou em saturação, lembrando que VGS é um valor negativo, ou seja, VDS ser menor do que VGS significa em módulo ser maior. E caso contrário, ou seja, se VDS for em módulo menor do que VGS menos VTH, então estamos em triodo. O PMOS, ele vai ser importante quando a gente estiver tratando de amplificadores chaveados. Já deixo aqui a sugestão para vocês assistirem o vídeo do Eletrônica na Prática quando eu conversei com o Marcelo Barros da Next Pro. Ele, lá ele fala bastante sobre o uso de fontes chaveadas. A construção de dispositivos NMOS e PMOS, ela pode ser feita em um único componente. Isso é o conhecido por tecnologia CMOS, de Complementary MOS Technology. Então, neste caso, você usa um substrato P, que era o que a gente usava para o, para o N-MOS, aplica uma camada de substrato N e aí em cima desta camada constrói um. PMOS. Esses dois dispositivos são a base para construir, por exemplo, um inversor lógico. Só para ficar mais claro, vamos ver uma simulação da polarização do PMOS. Então, notem, eu tenho aqui minha fonte ligada ao, a porta, minha fonte está aterrada e meu dreno está ligado a uma outra fonte. Para que ele possa conduzir nesse momento, ele note que ele está desligado aqui embaixo aparece a palavra off. Eu preciso tornar essa tensão menor do que VTH, que no caso é 1.5 volt. Então, enquanto a minha tensão for menor do que 1.5, não há corrente. No momento que eu passo de 1.5, eu vou ligar o meu dispositivo. Então ele está na região de triodo. Vamos deixar aqui em menos 2 volts, então eu tenho uma tensão negativa de menos 2 volts. E agora eu preciso que a minha tensão VDS seja menor do que VGS menos VTH. Como VTH é menos 1,5, eu tenho -2, menos 2, menos menos 2,5, significa que eu preciso que a minha tensão VDS seja menor do que meio volt para que eu esteja em saturação. Então estou aqui em menos 400, eu ainda estou na região de triodo, ou linear, como é chamado aqui. E ao chegar em 500 eu estou na limite de saturação. Passado essa região, não há mais acréscimo de corrente. Notem que a corrente se mantém fixa em 2,5 miliamperes. Tendo estudado o PMOS e o NMOS, ou seja, a tecnologia CMOS, nós temos agora as ferramentas necessárias para estudar a eletrônica digital, que nós faremos no futuro.